E antes de começarmos a falar sobre O Bom Gigante Amigo eu quero te avisar para ficar até o final desse vídeo onde eu tenho uma dica muito legal para você assistir durante essa semana. O Bom Gigante Amigo é um filme que chegou aos cinemas em 2016 repleto de magia Disney, um clássico de Road Down adaptado pelo diretor Steven Spielberg. O filme conta a história de Sophie uma menina que mora em um orfanato, mas por causa de sua insônia, acaba descobrindo uma amizade de proporções gigantescas. Why did you take me? O filme chamou a atenção logo nos primeiros trailers por conta das cores, da vivacidade e de todo aquele universo encantado que só a Disney poderia proporcionar em seu primeiro trabalho junto ao aclamado diretor. Uma. É claro que existem alguns problemas, depois de ter visto Mogli eu estava com as expectativas muito altas para o CG desse filme. Porém, ele realmente ficou bem abaixo do que eu esperava. O roteiro também, às vezes, pode deixar a história um pouco arrastada e há uma certa confusão quanto o ambiente temporal em que o filme se passa. Mas o ambiente todo cheio de magia e amizade acaba te prendendo do começo ao fim tanto que apesar de o filme não ter sido um grande sucesso nos cinemas, ele acabou sendo bastante procurado nas locadoras. Ele estava sempre alugado. E aí, resolvi comprar o DVD para poder assistir quantas vezes eu quisesse. A capa traz um problema recorrente na divulgação desse filme da Disney que é apresentar imagens que não estão no filme ou são muito diferentes do que aparecem no filme. Nesse caso, a Brooke Barnhill nem parece ela mesma. Essa atriz veio do teatro e faz sua primeira aparição em um longa-metragem e, apesar de não ser uma atriz muito excepcional, ela acaba sendo muito compatível com a personagem de Sophie When Ruby came in there was something about her but to be doubly certain I set up a meeting between Mark Rylance and Ruby and they spent an hour and a half improvising together lombada é bem básica e traz a logo da Ambly Entertainment também responsável pela produção desse filme no verso da capa, temos algumas informações importantes, destaque aqui para os áudios em português e em inglês, que são os únicos que nós temos, porém em 5.1, e a imagem de Sophie com a lanterna debaixo das cobertas, que se tornou um símbolo desse filme por conta da fofura da Ruby Barnhill nessa cena. O estojo Amaray preto é padrão dos live-action Disney, e o disco traz uma arte colorida, porém fosca. E se você gostou desse filme ou ficou muito interessado ao ver esse vídeo, e se você também gostou de N ou Jardim Secreto, eu te recomendo ver o filme Reid, que também trata da história de uma menina órfã que é mandada para viver com um avô nos Alpes Suíços e, apesar de gostar muito daquele lugar, depois é levada para uma família rica em Frankfurt, onde ela descobre que tem muito para aprender, mas também muito para ensinar para aquelas pessoas. Que tu vai fazer? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos que adoram filmes sobre amizade nas redes sociais e em todos os aplicativos do seu celular. E também não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado e até a próxima.